Oh, oh, ONG CPMA Organização Não Governamental Centro Profissionalizante Mão Amiga dando uma mãozinha para os alunos na área da língua portuguesa e da literatura curso gratuito Explicação introdutória Essas aulas serão ministradas nas três seguintes línguas A nossa, que é a língua portuguesa, Brasil A língua inglesa, United States, Estados Unidos da América A língua espanhola mais originária da Castélia, portanto o castelhano a voz da língua portuguesa é a voz do professor Francisco. Tanto a voz inglesa quanto a voz castelhana são vozes digitalizadas. A literatura portuguesa dá origem à expansão, parte 1. Meta, relacionar a língua e a literatura com a identidade do povo português e seu projeto de consolidação e colonização. Valorizar a força e a influência da literatura portuguesa nas diferentes literaturas de língua portuguesa. Objetivos: Ao final desta videoaula, o aluno deverá caracterizar a leitura portuguesa com seus principais temas e autores, diferenciar a literatura portuguesa das produzidas nas colônias, interpretar esteticamente e sociologicamente diferentes textos e gêneros literários em língua portuguesa. Pré-requisitos. Contexto Histórico Medieval. O Monumento, o padrão do descobrimento, é uma homenagem à expansão marítima localizado na margem do rio Teju, em Belém. Possui um mapa central com figuras de galeões e sereias desenhadas. Mostra as rotas das descobertas concretizadas no século XV e século XVI. Na fotografia, podemos ver Dom João Henrique, o navegador seguido por outros heróis da história portuguesa, tais como Vasco da Gama, Pedro Álvares Cabral e Fernão Magalhães.